Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Céu de Estrelas e um Pouco Apaixonado, do Kaique Kelvin Gomes. Esse livro aqui vocês podem ver que é um livro bem curtinho, mas é por justamente o livro ser de crônicas e poesias. Então, a menos que ele tivesse escrito 300 mil crônicas e poesias, o livro realmente não seria muito grande. A quantidade de textos ficou até legal e até bom, assim, justamente para você não ficar muito sobrecarregado, porque os, os textos não são muito grandes, então você consegue ler eles bastante rápido. Mas uma dica, não leia os textos rápido. Tem alguns textos que até tudo bem você ler um atrás do outro, assim, de uma maneira... só vai. Mas existem outros que eles são mais profundos e ele usa um, algumas metáforas ali no meio que é pra justamente você parar e refletir sobre a sua vida, então assim quando o texto você vê que ele tá falando umas coisas que não estão fazendo muito sentido termina de ler para, olha um pouco pra janela, no caso eu li o livro no ônibus, então eu olhava pra janela, e aí eu tentava entender o que tava acontecendo ali. E por serem textos do dia a dia ali, do cotidiano, e principalmente alguns envolvendo questões de relacionamento amoroso, realmente são coisas muito do dia a dia, são coisas assim, normais da vida, que fazem você ficar se questionando sobre o como que você está se relacionando consigo mesmo e com outras pessoas. Tem alguns textos que são, sim, muito profundos, e tem outros que nem tanto. Como eu falei, tem alguns textos que eles vão dizer a mensagem logo de cara, sem você precisar pensar muito, e tem outros que ele já vai te dar por meio de metáforas ou então analogias. Então, você vai ter que realmente refletir um pouco para você entender o que ele está falando. Os textos, eles são individuais e eles não interferem um ali na historinha do outro, mas eles, na maioria das vezes, eles compartilham de certos temas e esses temas eles não estão agrupados como se fossem partes do livro não é isso que rola, então vai ter temas ali de primeiro amor misturado com decepção, misturado com cotidiano, misturado com não sei o que. Então da minha humilde opinião, eu acho que se os textos tivessem sido divididos em categorias e eles conversassem no sentido de vamos partir do ponto aqui do primeiro amor e terminar lá na decepção amorosa, eu acho que a sensação que a gente ia ter de ler o livro ia ser uma coisa muito mais prazerosa no sentido de que realmente a gente ia estar fazendo um caminho junto com. A linha de raciocínio do autor Mas de qualquer forma, como isso não aconteceu E assim, vida que segue Realmente continua sendo um livro bem legal Tem algumas questões que ele levanta Que eu nunca tinha parado pra pensar E tem algumas metáforas que eu achei lindas Eu marquei algumas aqui no, no livro É um livro bem curtinho, gostoso de ser lido E não é pesado, então A única coisa que você vai precisar ir É tirar um tempinho pra você refletir sobre as coisas que estão escritas mas, de alguma forma, é uma coisa muito legal e é um gênero diferente que eu não tô muito acostumado de ler, mas é sempre bom a gente sair ali da nossa zona de conforto. Então, é isto. E também, em parceria com o autor, ele pediu para divulgar que vai ter uma promoção se você comprar no link que vai estar aqui na descrição, então ele não vai ter um certo desconto, compra lá o livro e também... Vai aqui na descrição que vai ter o link pra resenha escrita desse livro. Me digam aqui nos comentários qual é a expectativa de vocês para esse livro. Se vocês gostam de ler esse tipo de livro, me indiquem outros livros de poesia e crônicas, essas coisas também. É isto. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e é isso. Tchau!